Bem-vindos ao Café com Arquivo.pt O tema de hoje é preservação de websites faça você mesmo. Queremos que todos consigam gravar uma página web num formato normalizado. Como sabem, o Arquivo.pt é um serviço público de preservação da web existe há mais de 10 anos, desde 2008 e tem conteúdos que remontam a 1996 páginas web antigas com conteúdos muito importantes sobre a história recente e que só se encontram por vezes nessa forma de página web. O arquivo tem uma interface fácil de pesquisar. Aí podemos encontrar conteúdos para as mais diversas áreas e temas de estudo. Também tem uma API. Convido-vos a ir a arquivo.pt e a descobrir tudo isso. O arquivo.pt quer incentivar os seus utilizadores a serem eles próprios agentes na preservação da web. Por isso, sugerimos esta ferramenta, que é uma ferramenta disponível na web, desenvolvida mais para o contexto americano, mas muito útil. WebRecorder.io É uma ferramenta disponível em linha, fácil de usar, produz um formato normalizado, grava áudio, vídeos, sites e redes sociais, é possível fazer o download dos fecheiros que nós gravamos, isso é muito importante, e é possível ainda reproduzir o que nós gravamos, ou fecheiros semelhantes. Por outro lado, o Web Recorder tem alguns limites que devem ser tidos em conta. Grava uma página de cada vez, grava as nossas interações com essa página e os links que vamos seguindo, e portanto não é uma aplicação talhada para guardar um site inteiro ou uma enorme quantidade de páginas. Para isso existem outras ferramentas mais adequadas que o próprio arquivo usa para fazer a sua recolha da web tal como faz. O Browser, o Browser Tricks, o Oritrix, o PyWB. Portanto, se alguém na sua organização está a pensar recolher sites inteiros de uma forma sistemática de uma forma especial, ou grandes quantidades de sites, por favor, contactem o arquivo, nós podemos ajudar-vos nesse processo. E também podem usar, de uma forma muito simples, o endereço arquivo.pt sugerir e submetirem os sites que serão, com certeza, preservados pelo arquivo. Depois desta introdução, quero mostrar-vos como funciona o Web Recorder. Crio uma conta porque quero usá-lo na versão em linha e deparo-me com esta interface e com todas as dificuldades de quando temos que aprender uma nova interface. Atenção, no lado esquerdo superior ou no lado direito vão encontrar links que nos levam ao centro do Web Recorder, que é a gestão das coleções. No Web Recorder, tudo se estrutura em coleções, collections, e dentro das coleções várias sessões de gravação. Cada coleção dá origem a um ficheiro de WArc que eu posso descarregar. Vou mostrar-vos como um exemplo algumas recolhas que fiz no ano passado, algumas delas sistemáticas e que me permitiram melhorar a qualidade de alguns sites, nomeadamente os sítios web dos municípios em determinada data e o das rádios. E partilho convosco esta página que eu gravei em 2017 quando estávamos a preparar uma viagem no tempo para a Rádio Comercial. Se eu partilhar este link convosco ou se o colocarem no vosso computador vão poder ver conteúdo partilhado através do Web Recorder que também é muito interessante. Mas vamos ver propriamente a página que foi gravada como veem, a 3 de Agosto de 2017 às 10 da manhã. Tinha um vídeo eu tive que deixar na altura correr o vídeo e veem que o WebRecorder foi capaz de o capturar e agora também de o reproduzir. Apresento-vos o primeiro exemplo, que é a gravação de uma página institucional da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. De uma forma muito simples, encontramos a página, é esta que queremos gravar. Queremos registar um período importante e singular, este que estamos a viver. É muito simples. Primeiro, crio a coleção. Atribuo um número simples para a minha gestão dos nomes. E dentro da coleção, vou criar uma sessão de gravação, a primeira. Aí coloco o link que eu quero gravar. Carrego Enter. E rapidamente, como vê no lado esquerdo, Capturing já está a gravar. A página descarrega dentro do WebRecorder e todas as interações que o estabelece com a página vão ser também gravadas. O exemplo está dado. Carrego no Stop para parar e basta-nos isto para vermos que temos uma página gravada e dentro do webrecorder eu posso verificar se o que gravei ficou bem gravado. E o webrecorder dá-me essa reprodução imediata da página. Um link que eu não tenha clicado, naturalmente não vai eh, ser gravado, porque como dissemos inicialmente, aquilo em que eu não clicar não fica gravado. Perdidos na interface, não é verdade? Então não nos esqueçamos, lado esquerdo, em cima, clicamos e voltamos à interface principal. Cá está a nossa coleção, com o nome que eu dei. Agora entro e vou a fazer algo muito importante, que é o download para o meu computador do ficheiro que eu gravei. Ou seja, vou adquirir o WARC para fazer dele o que eu quiser, ou colocá-lo no arquivo, ou integrá-lo eh, no repositório da minha instituição. Como veem, funciona como um download de um qualquer outro fecheiro e o formato é WARC. Proponho um segundo exemplo de gravação de uma página institucional. Neste caso, a página de um município Vila Nova de Famalicão, numa região que foi fortemente afetada pelo Covid-19. Há notícias que faz todo sentido gravar para não se perderem, neste caso, uma página de apoio às empresas. Por isso vamos adiante. Primeiro passo, criar a coleção. atribuir lhe -no um nome fácil e dentro da coleção abrir uma sessão de gravação. Coloco o link da página que eu quero gravar e aguardo que... Os conteúdos entrem no Web Recorder. No fundo, é um browser que está a capturar os conteúdos, assim como todas as interações que eu estabeleço na página. Vou dar mais um clique e desta forma começo a gravar a página relacionada com esse apoio específico do município às empresas. O conteúdo... Está capturado e, portanto, para este exemplo, termino a sessão de gravação. Resultado. Obtive duas páginas. A página inicial e a outra em que eu cliquei. Sem ver como é que ficou, vou partir já para o download desta coleção, que vai resultar num ficheiro WArc, que eu quero adquirir, e, por isso, vou colocá-lo no meu ambiente, no meu computador. Funciona, e repito, da mesma forma que o download de um fecheiro normal. Proponho um terceiro exemplo acerca da captura de páginas sociais, neste caso, a página do Facebook de uma faculdade, a FCSH da Universidade Nova de Lisboa. Recomendo que o façamos para páginas institucionais de modo anónimo, para não termos de capturar informação que não seja institucional. Sabendo o link da página do Facebook da Faculdade, vamos ao Web recorder e cumprimos aqueles passos. Criamos uma coleção, propositada para essa captura, e dentro da coleção criamos uma sessão. Iniciamos a captura da página do Facebook, que como sabemos é uma página que rola verticalmente, e neste sentido, chamamos -se a atenção, o Web Recorder tem uma funcionalidade interessante do lado direito, que é um piloto automático. Ao carregarmos, ativamos essa funcionalidade que faz o deslize automático da página e quando encontra um vídeo, clica no vídeo para fazer o vídeo correr e, portanto, acaba por capturar também os vídeos publicados na página. A minha opinião, e é apenas uma opinião, é que seria interessante a um nível institucional periodicamente fazer correr o Web Recorder para que os conteúdos produzidos, e são muitos a nível institucional, e com qualidade na página do Facebook, ficassem de algum modo em um formato normalizado do lado da instituição que pudessem fazer o download dessas capturas para guardá-lo como memória institucional. Esta figura representa as três fases de um processo de preservação, que começa pela introdução de informação no sistema através da recolha, pelo seu armazenamento, terminando com a sua reprodução, em diversos contextos e para diversos destinatários. O mesmo acontece nos arquivos da Web, mas com terminologia específica. Assim, o software, que recolhe, é genericamente conhecido como um crawler. WArc, o formato em que a informação é guardada. E Wayback, software capaz de reproduzir as páginas recolhidas. Wayback, máquina do tempo, PyWB conforme as implementações. Nos exemplos apresentados nesta sessão, nós eh, mostramos que é possível, em pequena escala, cumprir aspectos importantes do processo de preservação e fizemos-o utilizando o Web Recorder. Mas o mais importante foi termos fixado na aquisição, na produção, dos conteúdos num formato normalizado, WArc. centrámo-nos no formato, não na aplicação, porque o formato é independente de aplicação. O formato é compatível com diversos sistemas e é integrável a qualquer altura num arquivo da web. Convido-vos a repetirem este processo em casa nas vossas máquinas e a consolidarem estas práticas procurando adaptá-las às vossas instituições de modo a criarem rotinas que possam depois ajudar e a sensibilizar para uma efetiva preservação. Se desejarem, podem enviar para o Arquivo os WArcs que recolherem. É uma forma de consolidar práticas e gerar novas dinâmicas de colaboração. Contem sempre connosco para esclarecimento de dúvidas e ajudem alguns processos. E lembrem-se, concorram ao prémio Arquivo.pt, que é um prémio anual. Este ano as candidaturas estão abertas até o dia 4 de maio. Obrigado pela vossa atenção e até ao próximo Café com Arquivo.pt